Olá seja muito bem-vindo muito bem-vinda e hoje a gente vai falar sobre como será que a gente pode minimizar essas saudades essa distância ou até mesmo uh, nos conectarmos com as pessoas que estão em tanto sofrimento né que estão distantes da gente e a gente tá longe nós somos latinos e a gente tem a tendência de abraçar de beijar ou até mesmo de querer resolver o problema dos outros mas, talvez nesse momento de mais introspecção, mais, de mais reflexão, a gente está tendo que cuidar primeiro da gente, para depois ser capaz de cuidar do outro. E a minha prática de hoje vai ser um convite para que a gente possa sim se conectar com todas as pessoas ao nosso entorno, mas de uma forma reflexiva, onde a gente vai fazer uma pequena visualização e prática de meditação para desejar o bem aos outros. Vamos lá? Olá! Vamos para a nossa prática. Permita-se pausar por alguns minutos. Encontre um espaço no qual você possa silenciar e realmente se conectar consigo própria e com outras pessoas que são importantes para você nesse momento. Apenas inspire e expire tranquilamente, acalmando os seus batimentos cardíacos. Silenciando os pensamentos, se conectando com o seu momento, se conectando com outras pessoas que são realmente importantes e talvez aquelas que não são né, tão próximas, mas que também enfrentam dificuldades momentos difíceis, assim como a gente. Então, trazendo todas essas pessoas, né, todo esse seu olhar, para que a gente possa desejar o bem para si próprio e também para o outro. Então, num primeiro momento, deseje para si mesma né, que eu esteja em segurança. Que eu seja saudável, que eu viva em plenitude e que eu possa enfrentar todas essas dificuldades com mais leveza. E aí desejando isso, né, para toda a nossa comunidade, família, amigos, trabalho, país, estado. Então que todos Estejam em segurança, possam ser saudáveis, vivam em sua plenitude e possam ter os recursos para enfrentar todos os desafios com um pouquinho mais de leveza. Então, inspire, expira e tenta se conectar com esta sensação de desejar o bem para si e para os outros. Inspirando e expirando, voltando para o momento presente. Abrindo os olhos e bom dia. E como foi? Simples, né? Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim.